E aí, o que que a gente acertou até agora? Qual é a ligação de Miss Marvel com o filme Shang-Chi? E o mais importante, que é esses Jin? Você vai saber tudo isso nesse vídeo aqui, e a gente sempre avisa, se você ainda não assistiu o terceiro episódio, vai lá, depois você volta aqui, porque vai estar tá recheado de spoiler, porque a gente vai discutir e fazer uma análise do que aconteceu nesse terceiro episódio, então se você ainda não assistiu, fique por sua conta e risco, hein? aí, você tá gostando da série da Miss Marvel e quer ler mais sobre ela? A gente indica você comprar Marvel Teens Kamala Khan. Esse quadrinho vai trazer as 12 primeiras histórias da personagem. Mas se você não quer ler da Miss Marvel, necessariamente não tem só dela. Também temos do Homem-Aranha. E essas histórias contam as primeiras histórias desses personagens. Lembrando que não tem só deles. Temos também, por exemplo, da Kate Bishop, que apareceu em Gavião Arqueiro. E você pode ler... Completamente sem entender nada, porque aqui você vai ver as primeiras histórias. Ou seja, você vai pegar a história do começo e ler ao fim. Não vai ter aquele problema de você chegar na banca e falar Meu Deus, por que está no número 34? Onde que eu começo a ler? Então, é isso. O link vai estar aqui na descrição. Lembrando que se você comprar pelo nosso link, você ajuda muito o nosso trabalho a continuar. Muito obrigado. Vamos voltar para o vídeo. Começando por câmera. Ele apareceu no segundo episódio e volta aqui trazendo desenvolvimento para a trama. Ele aparece nos quadrinhos no primeiro run da Kamala Khan, como Miss Marvel. Ele é um vilão, também é inumano. Só que como aqui a gente já viu que eles não são inumanos, uhum. ele foi adaptado de uma forma diferente. E como ele também não é do mal, ele tenta ajudar a Kamala, surgiu aí uma teoria. Ele pode ser a adaptação de dois personagens. Tanto do Karan quanto do Adaga Vermelha, que também é um herói de origem paquistanesa, o tanto que a Kamala conhece ele no Paquistão, se eu não me engano. Em Karachi, quando vai visitar a avó dela. Quando em Karachi, quando vai visitar a avó dela, que é uma coisa que vai acontecer futuramente, provavelmente, uhum. na série da Miss Marvel. Então, provavelmente, ele pode ser a fusão desses dois personagens. E já que um do Karan, também foi apresentado, como a gente disse no começo, os Jin. Mas quem é os Jin? Os Jin, como é explicado na série, até pelo pai da Kamala, enquanto está conversando com o Bruno, eles são uma raça de outra dimensão que ficaram presos aqui. E foram expulsos da dimensão deles e vieram pra cá. É, eles seriam o equivalente ao gênio do Aladdin. Sim. Então eles realmente existem nos quadrinhos, não foi criado do nada. Eles existem nos quadrinhos e até. E no folclore árabe. E no folclore árabe, algo realmente que existe, né? E... Lembrando que os Jin também não aparecem só na Kamala uhum. Khan, né? não, não só na série. Os Jin, ele tem um longo histórico, tanto passando pelas histórias do Thor, até mesmo, e eu acho que principalmente nas histórias do Conan, na revista Espada Selvagem de Conan. E como eu tava falando, é, os Jin realmente existiram na, na mitologia, e eles também formaram um grupo, né, na... Na, nos quadrinhos da Marvel. Sim, eles formam. Eles form, eles, a origem do grupo, na verdade, é ligada a um Jim, que é a, o grupo Clandestinos, que veio como referência em Miss Marvel. Uhum, que foi citado. Eu, eu achei que iam falar também inumanos, né? Mas realmente não eram os inumanos, é os Jim. Realmente, parece que descartaram Inumanos da história da Miss Marvel. Uhum. E já que a gente falou de Jim, a gente vai falar um pouco agora de história. Mas calma. A gente vai falar da história do Paquistão que é citado nesse episódio. Na partição, em 1949, é mostrada a partição dos britânicos invadindo o Karachi, invadindo o Paquistão. Isso realmente aconteceu. Não é algo criado fantasiosamente pra série. Estão é, repetindo mais ou menos o... como que é o... O que o... aconteceu na não, vida real. Não, é isso que eu quero dizer. Do Capitão América. Pegarem acontecimentos que realmente acontecem fatos reais, históricos, e misturar aí com a ficção. E lá, a gente vê um negócio que o Michael percebeu, ele se ligou, mas ele não ligou. Ele, ele percebeu, mas quando eu falei, liguei uma chavezinha no cérebro dele e falou, não, pera, é verdade. É, é que às vezes eu assisto não pensando em criar conteúdo, mas quando você vê a câmera de cima, quando a bisavó da Kamala Khan tá ali no templo junto com a mãe do do Khan, né, a gente vê os 10 anéis que aparece em shang Wenwu. Wenwu, pai do Shang-Chi. E a gente matutou muito, e a gente vai voltar a falar dos Braceletes Negativos. Os Braceletes Negativos, eles já apareceram nas histórias do Capitão Marvel, e eles são tecnologia Kree, que pode fazer aí os seus é, respectivos usuários transitarem entre dimensões. Era, é só uma das grandes, muitas habilidades que ele tem. Aqui, no, no Miss Marvel, a gente vê que ele não só faz isso, uhum. ele também ativa os poderes dentro do, do sangue que já tá, pertence à pessoa, como ele ativou os poderes de da Kamala. E é igual, você tá pensando, ah, mas na série só foi mostrado um. Só que se você assistiu com um pouquinho de atenção, você percebe que a bisavó da Kamala, junto com a mãe do Karan, fala que eles precisam de dois pra abrir um portal. É exatamente o que acontece nos quadrinhos. Aí eu volto pros Dez Anéis. É, em Shanti é falado que o Wenwu consegue seus braceletes de uma tumba ou de um meteorito que caiu na Terra. Ou seja, se foi um meteorito, pode estar ligado com a origem dos, do, quadrinhos. dos quadrinhos. E também pode estar ligado diretamente com os braceletes negativos que apareceram em Miss Marvel. De um jeito ou de outro. Sendo CRI ou sendo da tecnologia que é o, os 10 Anéis mesmo, que é lá do, do Fim Fanfum. Pode uhum. parecer um trava-língua, mas realmente é o nome do personagem. Então, a gente ainda não sabe, mas estamos muito ansiosos para saber mais sobre isso. E se tiver ligação com os Kree, tem ligação com o Capitão Marvel. Exatamente. Vai juntar os dois em marvels, né? Exatamente. E agora, como a gente falou, o que a gente acertou até agora, né? No metade do episódio, eles vão, o controle de danos vai até a mesquita de, da, da Kamala em busca né, da Estrela da Noite, né, que ele que chama. É, da, Estrela da Estrela da Noite. Da noite. E o que, eu fal... o que a gente comentou no... no vídeo passado, realmente estão adaptando as histórias que estão lançando agora como se fosse pós-Guerra Civil nos quadrinhos. Pra quem não sabe, Guerra Civil nos quadrinhos acabou com a Lei de Registro de Super-Heróis. E com isso, vários heróis precisaram ser caçados, nem... Nem... não necessariamente se identificar, revelar ao público suas identidades, mas pelo menos a segurança da nação. Nos Estados Unidos. Né? Até treinamento, né? Eles dão treinamento e tudo mais. Exatamente. E a gente vê que... Eu não lembro, lembro sempre o nome dos agentes. Eles vão lá e falam que tem alguém aprimorado sem registro. Ou seja, precisa do registro pra ser um super-herói. E se você acha que o departamento de controle de danos é o vilão... Se você ficou do lado do Homem de Ferro em Guerra Civil, você compactua com essa ideia. Exatamente. Então, se você tá com dó da Miss Marvel porque ela tá sendo caçada, a culpa também é sua, hein? Já vou e deixar claro. E já vou falar outra coisa. Homem-Aranha é outro que vai sofrer com isso. Homem-Aranha é outro que vai sofrer com isso. Muito, né? Muito. Nos quadrinhos, ele chega até mesmo a quase morte uhum. na mão do governo. E agora é, a gente vai falar do... de uma coisa que eu fiquei... Nossa, eu, eu amei isso Que é o traje, foi mostrado que o Bruno Fez o traje pra ela Sim. Nos quadrinhos é ela mesmo que faz o traje né? E algo que a gente comentou Depois de um tempo que A gente deixou passar, é que o amuleto Que ela tá usando, traz os poderes pra ela Só que o traje dela Nos quadrinhos, tem um amuleto igual aquele Sim Então, trouxe os poderes dela, mas adaptou um negócio legal Porque nos quadrinhos Ela tenta deixar o uniforme dela muito semelhante ao da Miss Marvel, mas trazer o uniforme da Miss Marvel para a cultura dela. Uhum. Porque para quem não sabe, o uniforme da antiga Miss Marvel traz, é, mostra muita parte do corpo e na cultura né, paquistanesa, indiana, muçulmana em geral, as mulheres não, não podem mostrar muito do seu corpo. E aí também tem o bracelete, tem o que seria o hijab né, que ela deixa no, no pescoço, então é bem legal eles mostrarem isso também. Agora uma cena que eu achei que eu não ia gostar, mas foi muito boa, eu só achei que tava ali pra estender um pouco mais o episódio, mas realmente ela é muito boa, é do casamento do Amir. Cara, essa cena é incrível, eu amo muito do jeito que ela é filmada, sem contar que nos mostra um pouco da cultura paquistanesa, algo que a gente já viu né, mais ou menos em Eternos ali com o Kingo na Índia. E essa cena mostra uma pessoa uhum. que eu não sei se vocês sabem. Mas Sana Amanat está ali. Sama Amanat não é ninguém mais ninguém menos do que a criadora da Miss Marvel. Ou seja, para aqueles nerds chato que tá ah, estragaram a minha Miss Marvel, a própria criadora está na série. E ela não só está aparecendo não, como ela é a produtora executiva. Sim. Ou seja, ela, está vistori ela vistoriou tudo. Sem contar que ela deu o espetáculo dela na, no, no enredo uh -huh. da história para os showrunners. E agora, é, falando um pouco de umas referências que eu gostei ali, que eu achei sensacional. Foi ela fazendo a mão gigante para ajudar o Bruno, né? Ela, Miss Marvel. Não ela, a as... Miss Marvel, não o Sanamana. É. Miss Marvel. Sanamana criou, <risos> mas ainda não tem esses poderes. não é, tem esses poderes. E eu achei perfeito isso, porque pra quem não sabe, né? Se você não assistiu os outros vídeos, o nosso vídeo da análise do trailer, é, os poderes da Miss Marvel é baseado em metamorfose. Ou seja, ela consegue controlar qualquer parte do seu corpo. Aumentar, diminuir, aumentar seu tamanho, deixar sua mão gigante, seu pé gigante. Aí é da escolha dela, e eles mostrarem isso na... naquela forma, não é espectro, na luz... Nos construtos. Nos construtos cósmicos. Então, é perfeito. É algo perfeito, bem balanceado essa referência. E se você tá reclamando que tá parecendo muito Lanterna Verde, a Marvel fez isso com intuito. Pensa só quando o Senhor Fantástico chegar no Universo. Você vai ter dois heróis iguais, que não vão poder ter, tipo, séries muito diferentes porque eles têm os mesmos uhum. poderes. Então, é, esse foi um jeito de adaptar os poderes da Kamala muito bom, que todo mundo tá comparando com Lanterna Verde, porque o Lanterna Verde faz isso, né? Ele faz a mão gigante, ele faz outros construtos de energia, mas, ainda assim, cara, tá muito bom. Ó, eu sou apaixonado pelos poderes das Miss Marvel, e eu relutei muito com essa ideia no começo. Eu achei que tinha estragado, realmente, quando eu vi algumas fotos, Algumas teorias, quando vazou aquele teaser dela é, Andando no céu com os negócios embaixo Eu falei, vixe, o que estão fazendo com a, com a minha Miss Marvel? Foi aquela cena do... Como que é? Poderoso chefão, massacraram o meu menino É. Eu, eu me senti assim <risos> Mas agora que eu tô assistindo, eu tô achando perfeito. E olha aqui, como eu disse, sou apaixonado quando saiu os trailers. Eu fiquei meio bravo e eu tô... É perfeito pra mim, é, é sensacional. Pelo trailer você não sabe muito do que esperar. Mas agora com a série a gente tá vendo que a personagem tá assim em boas mãos. A história tá muito bem adaptada, é pra um público adolescente. Se você é um pouco mais velho e não tá gostando, tudo bem também, porque você não é o público-alvo. As pessoas têm que lembrar disso, tem públicos-alvos distintos. Uhum. E se você quer saber mais da Miss Marvel, a gente indica o nosso, o nosso short que a gente fez contando a origem dela. Se você quer saber ainda mais, se você está apaixonado pela Miss Marvel ou pela Miss América Chaves do Doutor Estranho, tem um perfil no Instagram da Samela Hidalgo, que ela é fascinada nessas duas personagens e ela fez muito conteúdo sobre elas lá no perfil dela. E vira e mexe, ela posta no story alguma coisa falando sobre essa personagem. Não só elas, como a Mulher Maravilha também, e todo o empoderamento feminino dentro dos quadrinhos. Sendo assim, eu acho que é isso. Tem é mais isso? alguma coisa não, pra falar? Perfeito. Então você encerra hoje. Espero que tenha gostado. Como a gente sempre diz, se você ainda não assistiu os outros dois vídeos, vai estar aqui. E se você ainda não é inscrito, aperta no ícone aqui no meio, e aperta se inscrever e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que a gente postar. Então é isso, até a próxima, falou!